Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Hoje damos início a uma nova série que caminha com cada nova coleção de Magic: The Gathering. A gente vai falar sobre cada um dos cards de cada uma dessas novas coleções e eu, Denis, vou dar os meus palpites a respeito de cada uma delas. Então, se é de palpites que vocês gostam, fiquem com a gente, porque hoje vocês vão ver os palpites do Denis. <música> Como funciona essa série? Eu dou uma olhada nos cards, seleciono os 10 melhores e coloco eles numa lista de top 10. E quais são os critérios para essa lista, Denis? Nenhum! É completamente arbitrário. Mas é isso que a gente faz nessa série. São palpites, eu não sou obrigado a estar certo. E acho que essa é a parte mais divertida, porque vocês ficam vendo depois se eu acertei ou não. E por acertar, eu quero dizer que a gente está falando dos cards que podem ou não ver jogo, pelo menos no Standard. Será que eu acerto? Vamos dar uma olhada. Estamos vendo a coleção Revolta do Éter surgindo no horizonte, e naturalmente hoje nós vamos falar dos melhores cards de revolta do Éter, de acordo com os meus critérios estranhos. Vamos a eles! Antes de a gente ir direto para a lista, a gente precisa dar uma olhada em algumas menções honrosas, porque é sempre muito difícil você selecionar alguns cards. Tem alguns que também, na minha opinião, mereciam estar nessa lista e merecem pelo menos uh, um pouco de atenção. A gente vai começar com o ciclo das especialidades. Esses são cards que são basicamente mágicas, que são duas mágicas pelo preço de uma, e tem uma de cada cor. Elas têm um efeito próprio e depois você ainda consegue conjurar uma mágica da sua mão sem pagar seu custo de mana. Interessante, não é? Vamos pegar, por exemplo, a especialidade de Yahene. Pelo que eu vi, Yahene é a pronúncia certa. Você paga 4 manas para dar menos 3 3 para todas as criaturas. E depois disso você é capaz de conjurar uma mágica de custo 3 ou menos da sua mão sem pagar seu custo de mana. Das especialidades eu acho que justamente a Jaine vai ser uma das que pode ter algum destaque nos decks que usem preto, principalmente no standard. Carizev, Incursora das Aeronauts. É um drop 2 muito forte e porque bom tem três habilidades que são bem interessantes. Só pela iniciativa e pelo ameaçar já é uma grande coisa. A parte interessante dessa criatura é que quando ela ataca, ela cria uma ficha de macaco, não vou lembrar o nome de uma criatura lendária, que é o macaquinho que ela tem aqui na, na, na arte dela. Esse macaquinho ele entra virado e atacando, e ele é exilado no final do combate. Se vocês conhecem uma mecânica chamada Revolta, que já foi apresentada nos spoilers de Revolta do Éter, é, é muito interessante esse tipo de coisa acontecer, porque quando uma criatura sai do campo de batalha, ativa a criatura, não, permanente, né mas enfim, quando a permanente sai do campo de batalha, ativa a revolta e coisas legais acontecem. E puxa vida, uma ficha que entra batendo, então ela não bate um como diz no poder uh, base dela, ela bate tecnicamente três É bem interessante, eu acho que a gente precisa prestar atenção nessa carta. Repressão do consulado, só vou falar uma coisa sobre ela, sai de contra affinity. Próximo, produção mecanizada, só vou falar uma coisa, pode jogar no affinity. Próximo! E caso tenha passado muito rápido essas duas cartas, é só dar uma pausadinha no vídeo, Eu peço desculpas, é que eu não quero passar muito tempo nas menções honrosas, ok? E a Reni, guerrilheiro Imortal, 3 manas, 2 barra 2, ímpeto. Algumas pessoas podem achar que não é a melhor criatura do mundo, mas presta atenção nisso. Se uma criatura do oponente morre, ele fica mais forte. Na verdade não é ele, nem ela, porque é terigênitos, eles não têm gênero, mas enfim. Esse carinha aqui, ele tem... Não é esse carinha, mas enfim, é essa criatura, essa, esse ser, ele consegue muito valor em decks pesados em remoções, que tem bastante remoção. Então eu acho que pode ver jogo, sim. Ok, sem mais delongas, vamos à lista. Na nossa décima posição nós temos Ponte Planar. Eu sei que você está pensando. O quê? Décimo lugar, mas o que você está fazendo na décima posição? Isso devia estar na primeira posição, Denis? Eu sei, eu sei, mas presta atenção. Isso aí não vai ver jogo. É sério, não? olha pra mim, olha pra mim, sério, não vai ver jogo, porque vão banir isso sem demora. Eu sei que você pensou que eu, que eu ia dizer que era por causa do custo de mana da própria carta e da habilidade, mas não tem nada a ver não, viu? Eu nunca pensei que nesse canal eu ia dizer isso algum dia, mas, Ai, enfim, isso aí joga no Tron. É sério, as variantes de Tron no Legacy e no Modern podem se valer desse artefato de maneira absurda. Isso porque eles têm acesso a humana logo nos primeiros turnos do jogo. Assim, acesso a muito humana. Tipo, acesso a humana todo mundo tem, mas Tron tem acesso a muito humana no início do jogo. Então pagar o custo do próprio artefato e da habilidade não vai ser um problema pro Tron. E mais, você puxa do seu Grimório qualquer permanente. Qualquer permanente. Não é só criatura, não é só terreno, não é só artefato, encantamento. Não, é qualquer Permanente. Quer um Walker? Tá aí, tá na mão. Vai uma Enhaku? Sem problema. Já tô vendo, isso aí fica dois meses no Modern no máximo. Na nossa nona posição, nós temos o Motor do Paradoxo. Eu tô sentindo um cheiro de como infinito no ar. Sempre que você conjura uma mágica, você desvira todas as permanentes que não sejam terrenos, graças a Deus. Olha, eu não vou nem falar, essa aí é outra coisa que vai sumir do mapa rapidinho com um banimento de emergência. Eu não consigo nem pensar nas catástrofes que isso é capaz de operar. Essa parte eu deixo com vocês aqui nos comentários. Nossa, oitava posição é a intervenção heróica. Dois manas salva todos, é isso que eu estou ouvindo, produção? Dois manas, resistência à magia e indestrutibilidade para todas as criaturas? Todas as suas criaturas, é, é, dois, é, dois, é dois manas, é isso, dois manas. Caramba, isso aqui te protege contra várias remoções, mesmo os que dão dano de área. Tá certo que existem cards como a Especialidade de Arrhenny, que tá na, nas nossas menções honrosas, mas a gente não pode negar a força desse card pelo custo que ele tem. É muito, muito legal e eu acho que vai jogar em algum deck por aí com toda certeza. Minha certeza. Meu palpite. A nossa sétima posição é étergênito talentoso. Dois manas, dois três, toque mortífero, vínculo com a vida, Ah, Caramba, um drop 2 nem comum como esse, meu Deus, isso é um presente, meu filho. Ele tem um corpo razoável e ainda que o custo seja duplo mana preto, eu acho que decks que usem essa cor podem ver alguma serventia para esse ser feito de éter. Na nossa sexta posição nós temos constritora sinuosa. Que simpática, né? É uma dobradinha de criaturas de custo 2 com 2/3 de poder e resistência base. E ela tem uma habilidade bem interessante. O Magic é adicionar marcadores é uma habilidade até que comum, mas você poder acelerar a quantidade de marcadores que você consegue num turno é uma coisa sempre muito vantajosa. E com a vinda de Kaladesh, marcadores de energia são bem frequentes nas mesas de jogo. Essa cobrinha além de acelerar marcadores mais um mais um, ela também acelera seus marcadores de energia, olha só que bacana. E cá pra nós, ela não parece a Celeste do Castelo rá Nosso quinto lugar é a Cegadeira da Heteresfera. Oh, ou aí! oh, oh, oh, oh, oh. Peraí. um com potencial vínculo com a vida, é isso? E voa? Uh. Entenda. Qualquer coisa que te dê energia no metagame atual é sempre bem interessante. E ainda mais se essa carta faz bom uso dessa energia. É um drop 3 forte, dá serventia para criaturas menores como servos. Gostei bastante, eu dirigiria um desses. Ou dessas, que é uma cegadeira, um segadeiro. Enfim. Na nossa quarta posição nós temos Coração de Kiran. Dobradinha de veículos, dobradinha de veículos. Por que, que eu fiz isso? O custo de tripular do coração é um pouquinho alto à primeira vista, mas veja bem. Você já pensou um planeswalker pilotando o seu veículo? Pois bem, com o coração de Kiran isso é possível. Com apenas um marcador de lealdade você faz esta maravilha voar. Olha essa que lindo, eu já posso vender veículos também. Versatilidade, amigas e amigos, versatilidade, sempre muito importante. Na nossa terceira posição nós temos Furioso do Cinturão Verde. 3-4-4. Humana. Humana. Um que diabos? Tá, Não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você vai dizer que essa coisa volta pra mão e porque você tem que pagar energia. Mas presta atenção de quem esse negócio faz. Você vai reclamar que ele precisa voltar pra sua mão se você não pagar energia, ok? Ele entra quando ele sai, e te dá a energia. Ele te dá um marcador de energia aí de graça, de boa, por humana. Um Beleza. Você não podia esperar que um negócio desse custasse humana um sem nenhum drawback, né? Mas não dá nem pra chamar isso de drawback, olha só, esse negócio aí volta pra sua mão. Sempre que uma permanente sua sai do campo de batalha, sabe o que, que acontece? Revolta, revolta, revolta, meu filho, por uma Na nossa segunda posição nós temos Baral, chefe da conformidade. Há na história uh, do Magic alguns drop 2 que marcaram uh, determinados decks e determinados períodos da história do nosso card game favorito. Alguns deles são azuis. Vídeo Mago da Conjuração Relâmpago, que até hoje é staple no Modern. Eu acho que o Baral tem grandes chances de ser um desses drop 2 azuis que vai marcar a história do Magic. Talvez não no Modern, mas definitivamente ele vai ter algum lugar no Standard enquanto ele estiver no formato. Se você joga com qualquer arquétipo, qualquer deck que joga com mais mágicas de não criatura do que com mágicas de criatura, especialmente feitiços e mágicas instantâneas, essa é uma carta que provavelmente vai favorecer o seu jogo. E mais, você gosta de anular? Pois bem, ele ainda te dá vantagem, card advantage, para cada vez que você estraga a vida de alguém. Quer dizer, que você anula uma mágica. O único porém é que ele é lendário, mas eu acho que você não vai precisar de mais de um desses no campo de batalha, não é mesmo? Ok, agora o negócio fica sério. Qual é o primeiro lugar da lista do dennis dos melhores cards de revolta do éter Pois bem, a nossa primeira posição é desautorizar. Entendo. Eu sei. Que é uma anulação de custo 3, eu sei, tá? Eu sei que é duplo azul no custo de mana, eu sei, ok? Eu sei de tudo isso. Eu sei também que ele anula mágicas, habilidades ativadas, habilidades desencadeadas, ele anula você, anula sua mãe, anula seu tio, anulação para a família toda. Eu acho que me lembro de uma ou duas anulações que fazem uma coisa parecida com isso. E pelo que ele faz, sem nenhum drawback além do próprio custo de mana, poxa, o custo de mana na verdade é bem justo pro que ele faz. Não dá para você querer um custo menor por uma anulação tão versátil como essa. Mas é isso, esses foram os 10 melhores cards de Revolta do Ether, de acordo com a minha controversa opinião. Concorda ou discorda da nossa lista? Deixem a gente sabendo nos comentários e aproveitem também e deem os seus palpites sobre quais cards podem ou não ver jogo em Revolta do Éter, no Standard, no Modern, enfim. Deem os seus palpites, eu quero saber também. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha para a gente ficar sabendo e para a gente produzir mais desse conteúdo para vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E deixem aqui embaixo suas sugestões e críticas, afinal são vocês, através desses comentários, que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, não toque na ponte planar. Sério, vai por mim. Coisas assustadoras vão acontecer se você fizer isso. Até mais. Não toca. Não mexe.